Vem cá, vem cá. Quer aprender o que mais cai de matemática no concurso da PMPE? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Vamos lá, família. Eu sou o professor Marcão. Uma boa noite a todos. E seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula, onde eu vou te mostrar que é possível sim aprender matemática para passar na PM Pernambuco. Então, família, sem querer querer, corococó caneta e papel na mão e simbora para cima deles. É isso aí. Para cima da PMPE. Vamos lá, família? Antes de eu te mostrar o que mais cai, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é a tríade do método da MPP? Você conhece a tríade do método da MPP? Você conhece? Pô, Marcão, não conheço. Legal. Tá aqui, ó. Tríade do método da MPPE. Rapidex. Ó.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 Vamos lá, falando dessas três técnicas, tá aqui ó. Tríade do método MPP são as três técnicas, não é isso? Então vamos lá, falando de cada uma separadamente. Ó, Rapidex, ó. vamos lá. Primeira técnica do método MPP, para que, que serve a primeira técnica, né? Vamos lá, família. Primeira técnica é o método 250 ou método das marcações. Para que, que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. É isso aí. Com a primeira técnica, a gente já vai quebrar de cara essa objeção que atormenta a maioria né, dos alunos, principalmente na hora da prova. Né? Pô, Marcão, qual é a dificuldade? Pô, tem dificuldade de interpretar. Pô, qual é a tua dific... Pô, Marcão, minha maior dificuldade é interpretar. Então, cara, 99% dos alunos têm essa dificuldade. Então, com a primeira técnica, a gente acaba com isso. E vamos ser sinceros, você interpretando de forma correta né, a questão, você já tem aí meio caminho andado. Por isso que o nome é método dos 50. Beleza? E é assim, é um passo a passo. Ó. Interpretou, resolve. Interpretou, resolve. Marcão, e para resolver... Para resolver, entra a segunda técnica, que é a técnica R. O que, que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Ó, estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, é natural. É isso que acontece com os nossos alunos no curso da PMPE. De tanto o cara praticar ali a segunda técnica ele acaba memorizando os macetes, né? as técnicas de resolução de cada tipo de questão, porque são vários exercícios, então é natural, o cara já acaba ali batendo o olho e já sabe o que vai fazer ali na questão, e consequentemente o aluno num curto período, ali, num curto prazo de tempo, ele passa a acertar 80% ou mais das questões. É muito rápido. Se você seguir o método, é muito rápido. Então, com a segunda técnica, você aprende o quê? Você aprende a forma correta de se resolver cada tipo de questão. É um passo a passo. Ó. Interpreta, resolve. Interpreta, resolve. Então, não tem como, cara. Não tem como. Você vai aprender. E a terceira técnica, eu sempre falo para os alunos que é a cereja do bolo. É a nossa essência. Né? é a prática não adianta você só vai aprender matemática com prática né com vários exercícios Então tá aqui ó técnica 2080 né 2080, 20 80 20% de teoria e 80% de exercícios por isso que o aluno aqui decola e você seguindo aqui a Tríade do método mpp você vai chegar no seu maior objetivo que é a sua aprovação. Legal? Agora que falamos da tríade, você já conhece a tríade do método MPP, vamos aplicar e aprender na prática, né? Com o método. Você vai aprender agora um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos, que fazem parte do grupo dos 5%, a galera que faz parte do curso da PM Pernambuco. Então, vamos lá. Cuxilô cachimbocai. agora está valendo. Simbora. Primeira questãozinha na tela. Família, primeira coisa que você vai fazer na questão, vamos lá, é interpretar. Primeiro interpreta, depois resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá, repetindo. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Ó. Vamos lá. Opa, quase que cai a parada aqui. Ó. Vamos lá, família. Começando aqui o pagode. Considerando uma progressão aritmética em que seu primeiro termo é igual a 5. Sublinhar para interpretar e seu décimo termo é igual a 1,67, assina lá a alternativa que apresenta a razão dessa progressão. Então, vamos lá, família. Interpretando a questão, interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de progressão aritmética. E nesse probleminha de progressão aritmética, ele está querendo saber a razão dessa PA. Então, eu já interpretei a questão. Eu já sei o assunto e já sei ali o que o problema está pedindo. Pô, Marco, ele está querendo a razão da PA. Legal. Ficou muito claro isso para gente. Legal. Interpretou, resolve. Ó, é um passo a passo. Ó. Tem um timer. Interpretou, resolve. Cabeça de gelo. Agora, eu vou resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender o quê? Você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Qual é o macete, qual é a técnica que eu tenho que utilizar? Então, para resolver um probleminha de PA, onde ele está pedindo a razão, nesse caso aqui, eu tenho que usar a fórmula do termo geral. Então, através da fórmula do termo geral eu consigo encontrar a razão. Porque ele está me dando o primeiro termo e o décimo termo. Então, se eu aplico a fórmula do termo geral, eu consigo encontrar a razão. Legal, já trilhei aqui o meu caminho. Agora, vamos lá, família. Executando aqui a missão. Qual é a jogada? Antes de eu aplicar a fórmula, eu vou te ensinar a deduzir. Legal? Como é que você vai deduzir a fórmula? Vamos lá. Se liga, ó. vai seguir aqui um raciocínio lógico. Ó. A2. Quem é o A2? Ó? Termo geral. Ó. Vamos lá. A2. Então, através desse raciocínio, você consegue criar a fórmula de qualquer termo. Então, se liga. Ó. A2. O A2 é o A1 mais um R. Por que um R?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 Vai dar 3. Pô, Marcão, peguei a parada. Então, vamos lá. Coloca para mim aí no bate-papo. Vamos ver se você realmente pegou. Qual seria a fórmula do A10? Vamos lá. Seguindo aí esse raciocínio. Qual seria a formulazinha do A10? Pô, Marcão, tudo lindo. Tô em casa. O A10 vai ser o A1 mais 9R. Aí um abraço, né? Porque através dessa fórmula eu consigo achar a razão. Ó. A10, quanto é que vale o A10? 167 é igual ao A1, que é 5 mais 9r. 167 menos 5, né? O 5 vai passar para o outro lado, vai diminuir. Vai dar 162. Isso é igual a 9R. R vai ser igual a 162 dividido por 9. R vai ser igual a 18. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, é isso aí. Primeira questãozinha foi para conta. Assunto que sempre cai na prova da PMPE. Passamos agora para a próxima questão. E você já sabe como começa, né? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Uma criança jogou uma pedra verticalmente para cima. E a pedra descreveu um arco de parábola, escrito na função tal, tal, tal, em que t é o tempo e h é a altura em metros em que a pedra está no instante t. Qual a alternativa apresenta a altura máxima que a pedra lançada pela criança atingirá? Então, família, olhando aqui o formato da função. Como ela tem aqui como lei de formação uma equação do segundo grau, então fica muito claro para a gente que essa função só pode ser uma função do primeiro grau? Não. Ela só pode ser uma função do segundo grau. Por que, que ela é uma função do segundo grau? Porque ela tem como lei de formação uma equação do segundo grau. Legal. Tudo lindo até aqui. E o que, que ele está pedindo aí na questão? Ele está querendo saber a altura máxima que essa pedra atingiu. Perfeito, perfeito, perfeito. Ele está querendo saber a altura máxima. Legal. O que, que eu vou fazer agora? Vou aplicar aqui a técnica R. Interpretou, resolve. Então, com a segunda técnica, né, eu vou aprender né, a forma correta. É. Como é que o aluno aprende a forma correta? Ó? Estudar, revisar e exercitar. Então, lá no curso da PM Pernambuco, é assim que funciona. Ó. Estudar, revisar e exercitar. Então, do cara fazer ali ó, vários exercícios, ele já sabe a forma correta. Ele já sabe qual macete ele tem que utilizar. Então, para resolver essa questão de função do segundo grau, onde ele está pedindo aqui a altura máxima, ele tem que encontrar, né? Ele tem que calcular o vértice da parábola. Falou em altura máxima, falou em valor máximo, é o vértice da parábola. Então, família linda, executando aqui a missão, como é que ficaria aqui a parada? Vamos lá. A função é essa daqui, ó. H de t, é igual a menos 2t² t mais 8t menos 7. Né? Separando aqui, o a seria menos 2, o b seria 8 e o c seria menos 7. Legal. Como é que eu acho a altura máxima? É o vértice da parábola. Agora, o vértice, temos duas coordenadas. Temos o x do vértice, e o y do vértice. Então, sempre que ele falar em valor máximo, é o y do vértice. Então, como é que a gente encontra o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Então, vamos lá. Delta é igual a b² menos 4ac. b² menos 4ac. Então, vamos lá. Aplicando aqui a fórmula... Do delta, 8 ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual a 64 menos 56. É só fazer ali a continha de padaria. Delta vai ser igual a 8. Agora sim, eu posso encontrar o valor máximo. É só aplicar a fórmula. valor máximo é o y do vértice. Menos delta, menos 8, sobre 4a. Ó, o a vale menos 2. Ó. Então, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Menos 8 dividido por menos 8 vai dar 1. Então, a altura máxima atingida foi de um metro olhando ali as opções gabarito letra de Marco o V da Vitória e vai ser feliz então eu sei que você tá aí né tá aí se questionando caramba Marcão que legal Pô, tô aprendendo aqui a achar o valor máximo de uma função tô aprendendo a encontrar a razão de uma PA Pô, mas será que esse método realmente funciona será que eu consigo aprender probabilidade, análise combinatória né? outros assuntos que também caem na prova da PMPE cara, você consegue eu sei que eu falando aqui fica meio, né? caramba, será que é verdade? será que esse cara né, tá falando realmente a é verdade? família, de boa toda aula eu venho falando isso se eu não estivesse vendo com meus próprios olhos a transformação a mudança na vida né, dos meus alunos, eu também ficaria com essa pulguinha atrás da orelha. Então, para mostrar para você que o método funciona, olha só, cara, esse relato da Tamires, nossa aluna do curso da PMPA, aluna do grupo dos 5%. Olha lá, sempre que eu assistia os vídeos, cara, é muito legal esse depoimento, via os depoimentos, e pensava se um dia chegaria a minha vez de enviar o meu. Agradeço primeiramente a Deus por tudo e a vocês, tio Renato e tio Marcão, que tornaram a minha aprovação possível. Fiz 9 de 10 na prova de matemática da PMPE, algo que eu considerava impossível para mim. O método MPP é realmente transformador. A didática é simples e descomplicada. Obrigado, à família MPP, por tamanho e empenho nos ajudar a realizar os sonhos. Então, família, aqui realmente o sonho vira realidade. Pode procurar aí. De cada 10 aprovados na PMPS, você tem um conhecido, faz uma pesquisa aí. Ó. De cada 10 aprovados, cara, 8 ou mais saíram daqui. E se você quer ser mais um, se você realmente quer ser aprovado, eu tenho um convite para você. É isso aí, um convite. Amanhã, dia 18, às 20 horas, faremos a imersão PMPE de matemática. Cara, serão horas de conteúdo aí para você de matemática. Resolução de questões. A gente vai trocar uma ideia sobre o concurso que está chegando, né? você sabe que está chegando e você não pode perder tempo, porque a matemática ela é o divisor de águas, você sabe disso. É o que aprova, é quem fala, né? é a disciplina que dita ali, ó, quem vai ser aprovado e quem vai ficar reprovado. Então, se você realmente quer ser aprovado, se você quer passar no concurso e realizar o seu sonho de ser policial militar do estado de Pernambuco, Participe da nossa imersão É amanhã às 20 horas E esse evento será fechado Marcão, eu quero participar Para participar é muito simples Presta atenção O Júnior vai colocar um link agora aí para você Você tem que entrar nesse link E se cadastrar Legal? Porque lá no grupo Nós vamos passar todas as informações Legal? E no decorrer ali da imersão Você também terá uma grande oportunidade de estudar com a gente, tá legal? Para quem estiver assistindo a imersão, só para a galera da imersão, vai rolar uma condição mega especial para você adquirir o curso. Então, se você tem vontade de estudar com a gente e ainda quer aprender matemática, cara, participe da nossa imersão. É amanhã às 20 horas, o evento é fechado e para participar tem que entrar no grupo. Tem que entrar nesse link aí, ó. Clica aí no link que você terá todo o passo a passo. Qualquer dúvida, cara, entre em contato com o Júnior, 9702-99443, legal? É amanhã às 20 horas e você não pode ficar de fora, legal? Isso tudo é para você, é para você, beleza? Então, família, tá aí recadinho dado e tem mais uma questão aqui, para a gente detonar. Sublinhar para interpretar. Ó, matemática e repetição. Método, 2,50 neles. Ó, vamos lá. Para cima. Em uma loja de eletrodomésticos, oferece duas opções de pagamento na hora da compra de uma determinada geladeira. Preço à vista, 2.550 reais. Ou 650 no ato da compra, mais uma parcela de R$ 1.976 após 30 dias. Se um cliente opta pelo pagamento a prazo, a taxa mensal de juros simples cobrada pela loja é. Então vamos lá, família. É uma questãozinha de juros simples. E nessa questãozinha de juros simples, ele está querendo saber a taxa cobrada. A taxa mensal de juros cobradas, né? Pela compra a prazo da loja. Então, já interpretei a questão. Interpretou a cabeça de gelo. Interpretou, resolve. Sem desespero. Ó, aluno do curso, né? Estudar, revisar, exercitar. Então, o cara já fez, ó. Vários exercícios Parecidos com esse Então já é natural Já está na cabeça dele Caramba, para matar essa questão Para encontrar a taxa de juros Eu tenho que usar a fórmula Pô, Qual é a fórmula? CIT sobre 100 CIT sobre 100 Capital, taxa, tempo Sobre 100 Capital vezes taxa, vezes tempo Sobre 100, acabou Acabou é isso que você tem que fazer. Aqui é só no inventar. Aí, vamos lá. Para melhor elucidar o problema, eu vou criar aqui uma linha do tempo para você entender o que está acontecendo na questão. Ó. Valor à vista. R$ 2.550. Só que ele vai comprar a prazo. Qual é a situação a prazo? Né? Ele vai dar uma entrada, pagamento no ato. É sinônimo de entrada, vai dar uma entrada, e um mês após ele vai pagar 1976, 30 dias, né? Um mês, legal? É isso que está acontecendo. Então vamos lá. Por que, que você erra esse tipo de questão? Porque você não abate. Então já coloca uma coisa na tua cabeça. Deu entrada, tem que abater. Você chegou lá nas Casas Bahia, a televisão custa, a geladeira custa R$ 2.550. Você pagou 650, então você tem que abater. Você deu de entrada 650, você tem que abater. Então, hoje, você está devendo para Casas Bahia, o seu saldo devedor é esse daqui, ó. 2.550 menos 650 Hoje você está devendo para a Casa de Bahia R$ 1.90. Hoje. 2.550 não existe mais. Aí passou um mês. Ele te cobrou R$ 1.90? Não. Ele te cobrou quanto? 1.976. Ele te cobrou juros? Sim juros de quanto? De R$ reais Ah, Marcão, buguei, tô nervoso. Calma, meu amor. Calma. Por que que tá nervoso? Marcão tá aqui, ó, para te ajudar, ó. Calma. Pensa comigo, ó. Saldo devedor 1900. Um mês depois, 1976, o mundo é feio. Pô, te cobrou juros. Cobrou, filhão. 900, pagou 976. Juros de quanto? De R$ reais não inventa, não. Se tu inventar, tu vai viajar na questão. Beleza? Aí, em cima de quanto rolou esses juros? Em cima de R$ 2.550? Não. Em cima de R$ 1.900. Em cima do saldo devedor. Durante quanto tempo rolou isso aí, Marcão? Durante um mês. E qual foi o valor da taxa? Não sei. Nós vamos descobrir agora. Como é que a gente vai descobrir? Usando... A formulazinha. Vamos lá. Juros. 76 é igual ao capital, que é a dívida, vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo. Dividido por quanto? Por 100. Facão nos zeros, ó. Poupou. Poupou. Pou. Tudo lindo. 76 vai ser igual a 19. E vai ser igual a 76 dividido por 19.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 É isso aí, família. Finalizamos a aula, mas o convite continua. Amanhã é o dia da imersão PMPE de matemática e você é o nosso convidado. Para participar é só você clicar no link e fazer a sua inscrição. Legal? Entra lá, faça a inscrição, entra no grupo, porque amanhã é o grande dia. Legal? E você só vai ter acesso se você clicar no link, porque o evento é fechado. Legal? E lembrando, quem participar da imersão, apenas para quem participar da imersão, você participar, você vai ter uma condição mega especial para comprar o nosso curso. Então, quem sabe lê um pinga-letra. Então, já joguei aí, já dei um mini spoiler aí para você. Quer estudar com a gente, né? Está passando aí por um aperto, uma dificuldade, então vai acontecer uma paradinha aí na imersão para você também comprar o nosso curso. Legal? Então não fique de fora. Beleza? E vou deixar aqui um presente para você, que é o resumo né, dessa aula com todas as minhas anotações. Para pegar o resumo, você tem que entrar para o grupo. Legal? Para pegar o resumo, você também tem que entrar para o grupo. Beleza? Então, família, é isso aí. Recadinho dado. Vambora que é tudo nosso. Insista, persista e não desista. Matemática é aqui, ó. Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu.